Vários serviços em um só lugar e tudo de graça. É o Multiação, um projeto de iniciativa da TV Centro América com o Sistema Fiente, que completou 50 edições desde 2013, com cerca de 325 mil pessoas. Neste ano foram realizadas nove edições e a Justiça do Trabalho sempre esteve presente. A última ocorreu no SESI Papa, em Cuiabá. É, estamos na nona edição do Multiação e é uma grande satisfação estar presente em todas as edições. O Tribunal Regional do Trabalho é o único órgão público presente nas nove edições deste ano. E nós ficamos muito satisfeitos, tanto pessoalmente como servidor público também, em poder contribuir para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Além de prestar informações ao público, o TRT alerta para a importância do trabalho seguro e da necessidade de combater a exploração do trabalho infantil. O destaque é o game Futuro em Jogo. Em cada edição, centenas de crianças concentradas em vencer o desafio de se afastar dos vícios e abusos e escolher as boas oportunidades. Vira ao Multiação, a cada edição, poder acompanhar. O crescimento e o desenvolvimento de crianças e jovens, para mim, é uma emoção indescritível. Ver crianças e jovens como esses aqui, sabendo fazer boas escolhas, e a gente poder ser participante desse crescimento do jovem, não tem preço. A desembargadora Beatriz Teodoro conferiu de perto o desempenho do Paulo, que tem apenas 10 anos, mas já sabe quais as escolhas que se deve fazer. O que, que você achou do game Futuro em Jogo? Adorei. O que, que você aprendeu com o game? Eu aprendi que é bom fazer as coisas certas, fazer alimentos saudáveis, estudar.